Mais uma vez, olá, canveiros e canveiras do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como faz um infográfico. Aí você deve estar se perguntando, mas para quê? Que que serve um infográfico? Para que eu preciso dele? Para melhor compreensão. O infográfico, ele sistematiza e organiza informações complexas. Essa é a principal função do infográfico, beleza? Como exemplo, você vai ter uma melhor familiaridade do que eu estou querendo falar aqui, tá bom? Então, bora lá para o computador, que a gente não tem tempo a perder. Eu sempre dou preferência por acessar pelo desktop ou pelo notebook. O celular é uma versão reduzida, então você vai ter muitas limitações lá. E no computador ou no notebook ele tem não tem essas limitações, por isso que eu sempre opto por demonstrar para vocês nesses vídeos pelo computador. Aqui a gente vai fazer diferente, geralmente começo aqui com o campo de pesquisa. Nós vamos vir aqui em templates, aqui em cima no menu. A gente vem em Marketing e seleciona Infográficos Aqui tem vários a forma como você se é por pela pesquisa, se é por navegação que você vai procurando as coisas, da forma como você achar melhor. Eu tô mostrando uma outra forma de você acessar também para você dar uma olhadinha e ver qual que você se adapta melhor. Quem assistiu os vídeos anteriores sabe que eu não gosto muito de acessar por aqui. Por quê? Porque tá todos os assuntos misturados. Agora, para você ter um template ou um modelo de infográfico com separação específica de temas, eu vou clicar nesse criar um design de infográfico em branco. Então temos infográfico educacional, infográfico de linha de tempo, infográfico de caridade, de resultados que é uma coisa muito utilizada, por isso que tem uma, uma quantidade muito maior de modelos referente a resultados. Vamos dizer que você tem um projeto para a escola do seu filho. Vamos dizer que é a respeito de geografia, astronomia, planetas, esse tipo de assunto. Vamos ver se a gente acha alguma coisa Que vamos digitar planetas. Tem quatro, então eu vou optar por esse porque esse aqui tem bastante coisa, bastante desenho e eu acho que é, dá para ser bem ilustrativo, tá? Distância entre o Sol e os planetas. Vamos dizer que seja isso, porém você vai ter que colocar algumas outras informações. Então, nós podemos colocar a distância entre o Sol e os planetas. Vamos dizer que a gente queira, não queira esse preto, fundo preto totalmente, mas sim um grafite. Pronto, esse já deu. Então, vamos dizer que seja, não seja a distância entre o Sol e os planetas, e sim o nome dos planetas do nosso sistema solar. Imagina só que esse projeto. Vamos renomear. Tudo é bem parecido com os editores de texto, os, os softwares de apresentação, tanto do Microsoft como o do Google e outros mais. Então é só você clicar duas vezes e modificar. Nomes planetas. Comando o Ctrl C. Comando o Ctrl V. Do Sistema Solar, eu vou dar uma tapinha aqui, Netuno, eu não preciso dessa informação, então eu vou deletar essas informações. Se o seu é diferente desse, então você pode alterar os textos, aumentar, diminuir, tudo isso. Eu vou agora acelerar o vídeo para adaptar ao nome dos planetas do Sistema Solar, que é o projeto, por exemplo, para o meu filho, para a escola dele. Isso é só título de exemplo, mas isso também serve para você fazer outros infográficos, tá bom? tá feito agora você pode ou imprimir os seus infográficos ou baixar eu vou dar a opção a ah, um detalhe Nossa eu quase ia me esquecendo vamos dizer que precisa da identificação do nome do seu filho etc e tal então a gente vem aqui no menu lateral e clica em elementos a gente procura formas e eu vou procurar um quadrado ele por padrão fica no meio você traz ele para cá eu vou mudar a cor, eu vou colocar um branco e colocar o nome do meu filho, eu venho aqui novamente no menu texto, se vocês quiserem mais profundidade em cima desses menus aqui, eu tenho um curso de Canva que aí vai desvendar tudo do Canva e você vai sair craque nele, mas aqui no caso a gente faz rapidinho, então vamos adicionar um título, como a gente faz no um PowerPoint tá, aqui a gente vai escolher a cor, vamos colocar essa cor, eu vou mudar, eu vou acelerar o Vídeo para não entediar vocês. Colocada a identificação do aluno, aqui no caso coloquei o nome fictício Pedro Álvares da Terceira D, da tia Célia, por exemplo. Então tá identificado, tá tudo completinho, bonitinho, você vem aqui em baixar e existem várias formas. Eu acho que PDF padrão já tá tudo bem. Como você pode perceber, Aí você pede para baixar. É lógico que dessa forma, se for, se for para imprimir, você vai ter que dividir em duas folhas e cortar. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, não esquece de salvar. Estão abertas as vagas para os cursos de Marketing Digital e Canva para Empreendedores. Dá uma olhadinha na descrição que está tudo explicado a respeito desses dois cursos. Então, um beijinho e até mais. Tchau!